Vamos ainda trazer as últimas ações tomadas para fomentar as políticas de irrigação no país. Vamos atualizar os indicadores econômicos e ainda trazer os destaques do portal AgroLink. Tudo isso e muito mais a partir de agora, eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Trago aqui as principais notícias desta quarta-feira no estado do Paraná. O estado deve ter uma quebra de 70% na safrinha de milho. A qualidade dos grãos também está preocupando os agricultores locais. Nos Estados Unidos foi registrada a pior infestação de gafanhotos dos últimos 10 anos. Entre os estados mais afetados estão Montana e Oregon. Falando sobre proteína animal, o custo de produção está na mira dos produtores de suínos e os desafios enfrentados pela suinocultura estiveram entre os temas discutidos na reunião da Comissão Técnica da Suinocultura. E falando sobre a economia, uma consultoria apontou que os preços da soja, olha só, devem se manter firmes, maior risco para as cotações, entretanto, segue sendo a pressão de valorização do real devido ao cenário do aumento de juros.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 A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred, aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Esse então é o um recado do Cicred. Você já sabe, passe em uma agência e saiba como aproveitar o melhor do Plano Safra. E nós seguimos trazendo boas notícias aqui no AgroLink News. Isso porque as exportações do agronegócio brasileiro bateram um novo recorde. Os números de junho mostram um crescimento nos valores comercializados. E quem nos conta os detalhes é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Então, o mês de junho foi de recorde para o agronegócio brasileiro, com um volume de exportações de 12,11 bilhões de dólares. O valor é de 25% maior do que os 9 bilhões de dólares exportados em junho de 2020. Entre os produtos exportados, o destaque é para a soja. As vendas externas da oleaginosa superaram a casa dos 5 bilhões de dólares, mesmo com a redução de 12,9% no volume. A venda de carnes para o mercado externo também foi um destaque. Com uma alta de mais de 26%, o setor alcançou o valor de 1 bilhão. 780 milhões de dólares. Neste setor, a carne bovina foi o principal produto vendido para outros países, seguido da carne suína. O principal motivo para o valor recorde foi a alta dos preços internacionais para os produtos agropecuários, que subiram mais de 30%. Graças a isso, o Brasil conseguiu números expressivos em valores, mesmo com a queda no índice quantum das exportações brasileiras. O Brasil também aumentou as importações em mais de 54%, chegando a 1 bilhão 270 milhões de dólares. O saldo da balança comercial do agronegócio superou os 10 milhões de dólares, da redação do portal AgroLink Aline Merladete. Muito obrigado Aline pelas informações e a gente muda a pauta aqui no programa para falarmos sobre irrigação. É que o tema ele foi discutido no Senado nesta semana e, de acordo com a Comissão de Desenvolvimento Regional, o Brasil tem um potencial para dobrar as suas áreas irrigadas, aumentando a quantidade e também a qualidade da produção agrícola. Isso sem prejuízos para o meio ambiente. O repórter Roberto Fragoso nos traz os detalhes do que foi debatido no Senado. As áreas agrícolas irrigadas correspondem mundialmente a 17% do total, mas são responsáveis por 40% de toda a produção global de alimentos. Especialistas disseram em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado que, além de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos bens produzidos sem uso de novas áreas, ou seja, sem prejuízos para o meio ambiente, a irrigação é capaz de regular preços e combater desigualdades. No entanto, o Brasil usa menos da metade da sua capacidade de irrigação, lembra Jordana Girardello, representante da Confederação Nacional da Agricultura, pois a prioridade do uso dos recursos hídricos é a geração de energia elétrica. Hoje, a reservação de água para irrigação ela não é tida como interesse social e utilidade pública, apenas para geração de energia e para saneamento básico. Então, um importante ponto para a gente ter o desenvolvimento da irrigação é considerar, sim, reservação de água como uma importância nacional, porque ela vai garantir a produção de alimentos, regularizando diversos rios e trazendo o que o sistema precisa, que é segurança hídrica, aliada à segurança alimentar. O presidente da comissão, Fernando Collor, do Projeto Alagoas, concordou com a importância de dar prioridade para a irrigação e defendeu a ampliação de energias alternativas para liberar os recursos hídricos para a agropecuária que seja dado a esse tema da irrigação uma importância maior do que aquela que vem sendo dada ao longo dos anos. Se criar uma secretaria especial para tratar do processo de irrigação e uma secretaria que pudesse complementar o seu trabalho com os diversos outros ministérios. Os debatedores pediram ainda a votação de propostas em análise no Congresso, que tornam de interesse social as represas voltadas para irrigação e criação de animais, criam incentivos para fontes alternativas de energia e criam descontos na conta de luz para a área rural da rádio senado roberto fragoso obrigado pelas informações a gente segue em frente agora falando sobre o plano safra nosso contato é com o superintendente comercial de agronegócios do santander brasil emerson carlos de souza antes de mais nada muito obrigado por essa participação e a minha primeira questão é a respeito dos valores destinados para o Plano Safra 21-22. Como o senhor está avaliando esses recursos que foram destinados pelo governo federal? Acreditamos que o Plano Safra 21-22 está com um valor compatível, buscando atender a demanda do segmento agropecuário, principalmente no que tange o aumento dos custos de produção deste novo ciclo agrícola. Cabe destacar alguns pontos importantes inseridos pelo governo neste Plano Agrícola 21-22, como o seguro obrigatório, que tem por objetivo minimizar perdas nas lavouras, vi de exemplos que estamos vendo com a safrinha de milho ciclo 20-21 com grandes perdas por estiagem, a grande disponibilidade de volume de recursos para a construção de novas unidades de armazéns, seja pelo pequeno, médio ou grande produtor, visando assim melhorar a nossa estrutura de estocagem, logística e escoamento dos grãos. E também a questão da sustentabilidade, um tema super importante para todo o segmento agropecuário brasileiro, com boas práticas de manejo e preservação. E na sua avaliação, os recursos vão atender bem os pequenos, médios e também os grandes produtores? Sim na medida em que o governo tem disponibilizado linhas de crédito para atender todos os segmentos. Realizou ajustes em linhas para o pequeno, médio e grandes produtores e aqui vale destacar o aumento das linhas para Pronaf, Pronamp, custeios para milho e sorgo e o grande volume para a construção de armazéns. E assim entendemos que há consistência neste novo plano agrícola e o segmento agro deverá ter a maior captação de recursos da história neste ano agrícola 21-22. Esse então é o Emerson Carlos de Souza, superintendente comercial de agronegócios do Santander Brasil. E já que nós falamos sobre os pequenos agricultores, a gente agora fala sobre queijos. É que em Minas Gerais, olha só, a Associação de Produtores de Queijo Minas Artesanal do Triângulo iniciou um projeto de marketing e a repórter Terezinha Leite nos traz os detalhes. Um trabalho em parceria entre Imater Minas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, e a Faculdade Exanque de Uberlândia, está garantindo o uso de ferramentas de marketing e comunicação para a Associação dos Produtores de Queijo Minas Artesanal do Triângulo, a aquimatre A entidade ganhou logomarca, slogan, e um projeto completo de orientações para anúncios e comunicação nas redes sociais, rádio e vídeo, entre outras peças. O portfólio também incluiu a criação Aplicação de um layout do site e-mail marketing e aplicação da logomarca em objetos como aventais, bonés, crachá de identificação, envelope e cartão de visitas, entre outras peças. A Emater-MG, que presta atendimento aos produtores queijeiros e tem entre suas atribuições incentivar e acompanhar o associativismo, esteve presente em todas as etapas de execução do projeto. O projeto envolveu a participação de 200 alunos da manhã e noite do professor Arnaldo Galhardo Júnior, que ministra a disciplina Marketing 3. Os estudantes formaram 28 equipes para que cada uma delas construísse uma proposta. A presidente da Quimatre e produtora há 30 anos de queijo Minas artesanal em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, Maria Helena Mota, está feliz com o resultado. Ela fala da importância do trabalho e da expectativa da associação, criada no final de 2019 e que representa sete associados de Monte Carmelo, Araguari, Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre, Nova Ponte e Estrela do Sul. Aqui, madre para os produtores, a gente tem é, um objetivo, né, que é a união para conseguir manter uma qualidade e uma união para a gente conseguir manter uma tradição. Então, a importância é melhores vendas, fabricar de uma melhor forma. A analista de agronegócios da Regional Sebrae do Triângulo, Fabiana Queiroz, avalia que, com a realidade da pandemia da Covid-19, tornou-se mais necessário profissionalizar a comercialização dos produtos da região. Então, quando a gente leva essa essa oportunidade da Acimatrix, da é, eu falo que é juntar fome com a vontade de comer, né? onde a universidade, por meio do SEBRAE, né, fazendo essa conexão, junto com a Emater, consegue fazer uma entrega que, de fato, será utilizada pela associação para fazer a comercialização e cada vez mais, mais vendas do queijo do Triângulo aí em todo o Brasil. Eu sou Terezinha Leite, jornalista da Emater MG. Até breve. Obrigado pelas informações, nós fechamos o programa de hoje atualizando os indicadores do arroz. A saca de 50 quilos do grão está sendo vendida a R$ 72,50 em Boa Vista, Roraima, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 72,55. Já em Paranavaí, no Paraná, R$ 68,84 é o indicador do arroz. A saca do grão em casca, 50 quilos, sendo vendida a R$ 67,55 em Turbo Santa Catarina. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!